Fala, seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E faz alguns dias foi publicada a capa da revista The Economist, que é essa daqui, olha só. Paran! Uma capa bem interessante, com várias letras, assim como se fosse um teste de visão, cara, pra você fazer, sugerindo que, o quanto você está enxergando do mundo em que você vive. Alguns youtubers né, já saíram aí lançando as teorias mais malucas da conspiração, tipo, dizendo assim, The World and... 2020. O que, que vai acontecer com o mundo em 2020? Porque as palavras que estão escritas aqui na capa, revelam no conteúdo lá dentro, qual é o Nostradamus da época aqui, e o que, que irá acontecer como, por exemplo, palavras como Rússia, War, Rafael Nightingale, que mais? Beethoven, Vision, Visão Exposição, Morte Xi Jinping, Recessão Climas, Climatologia Tóquio, Marte Brinx, Trump, e aí os caras já não, não, porque o mundo vai acabar, vai ter um meteoro vai ter um terremoto pessoas vão passar necessidade vai ter uma recessão mundial e eu estou vendo aqui nessas palavras as coisas mais desastrosas e trará lá não. eu como sou um cara bem mais calmo e bem mais tranquilo em relação a todas essas teorias e suposições evidências etc e tal, resolvi em entrar no site do Economist da revista e verificar o que que raios estava acontecendo e né que no site deles eles dão realmente um panorama do que que significa a capa né da revista que eles tanto falaram aí, cara. Então o panorama é o seguinte, cara. O mundo em 2020 se baseará em mais três décadas de sucesso editorial para a revista The Economist. Essa será a 34ª edição, eles falando aqui no site. E aí continuam. O plano será antecipar as eleições presidenciais americanas. Por isso estão falando de Trump. É óbvio, né? As Olimpíadas de Tóquio. Por isso também eles falam aqui em a World Expo Por isso que estão falando em Expo Tem a palavra aqui, ó, Expo BR2, blá blá blá Expo, aqui ó, Expo Em Dubai, que vai acontecer em Dubai Olha só, mano, a gente podia até ganhar um ingresso né, Pra ir lá assistir alguma coisa em Dubai E tal, né? Aí eles falam também as emoções tecnológicas dos carros voadores Aos rovers de Marte Por isso que eles estão falando aqui A palavra Marte tá aqui ó E dos carros voadores, que deve ser essa tal da inteligência artificial é, e eles falam também assim: um, um grande ano para Rafael e Beethoven. Isso eu confesso que eu não entendi, cara, porque Beethoven já foi, né, meu? Já bateu as botas faz muito tempo. Agora o Rafael, que eles falam aqui, ó, na última linha tá escrito lá: Rafael Nightingale, que é um filme que realmente já causou muita polêmica, porque é um filme que tem algumas cenas assim muito violentas e que fez até algumas pessoas saírem do cinema enquanto o filme estava sendo apresentado aí fala, o mundo em 2020 é o principal produto da The World o head head não sei o que significa isso a franquia focada no futuro da, do The Economist, que também inclui os cenários do The World If além de filmes, podcasts e eventos ao vivo, tá aí desmistificado o mistério cara, inscreva-se no canal, dá um like no vídeo para dar uma força aqui pro canal porque nosso canal está em crescimento e tudo que está em crescimento precisa de uma vitaminada então dá uma vitaminada pro seu like aí e ajuda nós valeu muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo